Olá, muito bom dia amigos! Quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021, e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News. Programa hoje recheado de informações sobre o agronegócio. A partir de agora, você vai ficar por dentro de tudo o que é notícia no setor. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar muito sobre o atual cenário da produção de tomates no Brasil e os principais desafios encontrados pelos produtores. No café, a Conab estimou uma safra de quase 47 milhões de sacas neste ano, porém com uma forte queda de 25%. Por isso, ao longo desta edição, vamos esmiuçar estes números apresentados pela Conab. Também... Vamos destacar os números das exportações do agro brasileiro e ainda vamos trazer a previsão do tempo e atualizar os indicadores agrícolas. Acessando agrolink.com.br você confere, além de notícias e reportagens, as melhores dicas de manejo para a sua lavoura, além da previsão do tempo detalhada, acesso ao maior banco de cotações do campo e ainda você pode ficar por dentro de estudos e artigos para a sua produção agrícola. Tudo isso agrolink.com.br. agora no nosso portal você vai saber que a safra de café deve superar 46 milhões de sacas e este resultado ele foi alcançado mesmo com a redução na área plantada nas exportações os números do agro chegaram a quase 11 bilhões de dólares em agosto a soja segue sendo o principal produto comercializado no trigo, a colheita começa a ganhar ritmo. Dados da Conab também indicam que quase 5% da área plantada já foi colhida aqui no Brasil. E falando sobre o etanol, as cotações do etanol hidratado registrou uma semana em alta. A menor oferta do biocombustível somada à proximidade da finalização da moagem de cana resultaram em novos avanços de valores. Estas e outras notícias você encontra lá no nosso site, aqui no nosso podcast ou também na nossa newsletter do portal AgroLink. Agora, meus amigos, o café é destaque nesta edição. Conforme eu havia mencionado anteriormente, dados divulgados pela Conab indicam que a produção do grão deve se aproximar de 47 milhões de sacas, porém com uma quebra de 25%. E quem nos traz mais detalhes é o repórter Sérgio Pastor. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou nesta terça-feira o terceiro levantamento da safra 2021 de café. A previsão é que o Brasil produza aproximadamente 46,9 milhões de sacas de café beneficiado. O número representa uma diminuição de 25,7% em relação ao resultado da safra de 2020, considerada recorde. A área em produção, por sua vez, é atualmente estimada em 1 milhão e 800 de hectares. A produção de café arábica está estimada em 30 milhões e 700 mil de sacas. O Conilon, por sua vez, deve alcançar uma produção de 16,15 milhões de sacas, o que indica um aumento de 12,8% sobre o resultado obtido em 2020. Além dos efeitos fisiológicos da bienalidade negativa, observados em diversas regiões produtoras neste ciclo, os motivos para a redução também incluem as condições climáticas adversas de seca, em muitas localidades e as geadas, como explica o presidente da companhia, Guilherme Ribeiro. E essa diminuição se dá pelas condições climáticas que nós tivemos no país. É, adicionado a isso a questão da seca muito forte e também nós tivemos alguns períodos de geadas, como foi é, de conhecimento de todos. E também nós estamos, o café é, está naquela produção de bienalidade e é desse ano é negativo. O levantamento da Conab foi realizado em um momento em que mais de 95% das áreas plantadas já foram colhidas. O café é uma das culturas caracterizada pela bienalidade. Ou seja, em um ano, a cultura produz um maior número de frutos, exigindo da planta mais nutrientes, enquanto no ano seguinte, a produção é menor. Assim, a menor produção permite a recomposição das estruturas vegetais e reservas da planta. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações relativas ao café, portanto que terá uma quebra significativa de safra. E do grão, do café, vamos para o tomate. O Brasil, que é hoje o nono maior produtor do mundo, está trabalhando também para aumentar a sua participação no mercado global. Mas um dos entraves é a presença de pragas e doenças nas lavouras. Para entender quais caminhos possíveis para superar estas dificuldades, nós vamos conversar agora com o gerente de produtos biológicos do grupo Vitia, Bernardo Vieira. Inicialmente, qual é a principal preocupação em termos de pragas para os produtores brasileiros? tomate é uma cultura bastante complexa, né? É, ele sofre com diversos, diversas doenças, desde doenças bacterianas, aí, como pseudomonas, xantomonas, até doenças fúngicas também, como, por exemplo, uma doença extremamente agressiva, que é a requeima do tomateiro, né? E quanto a pragas, segue na mesma linha, diversas pragas aí tiram o sono do agricultor, pragas que podem transmitir viroses, que também vai prejudicar todo o desenvolvimento da cultura. Mas mais recente, a gente tem visto muito aí, tem escutado bastante os nossos parceiros agricultores aí, que a, a traça do tomateiro tem tirado bastante produtividade, tem causado bastante dano no, nos frutos, né? E isso tem prejudicado aí as colheitas. E ainda falando no, na traça, né? é, que além de ser uma, uma praga que causa grande prejuízo, tem todo o desafio do controle, porque ela vai atacar diretamente o fruto, então na hora que você vai fazer uma pulverização para controle dessa praga, você já tem frutos ali próximo do ponto de colheita, ou chegando próximo ali de, de ponto de colheita. Então dependendo do defensivo, você não pode aplicar e fazer a colheita. E justamente pensando nisso, hoje o grupo Vitia tem inseticidas biológicos, inclusive com registro para o controle da tuta absoluta, que é a traça do tomateiro. Então, e que permite fazer a aplicação mesmo em dia que vai ser realizada a colheita do tomate. E como o Brasil, que hoje é o nono colocado na produção mundial de tomate, pode aumentar a sua produção e ainda alcançar posições mais elevadas nesta corrida, neste ranking mundial? O Brasil possui um clima que é extremamente favorável, né? A gente tem condição aí de fazer vários plantios ao longo do ano, porque a gente tem temperatura, a gente tem umidade, a gente tem é, índice de chuvas aí adequados e quando não tem chuva a gente consegue fazer irrigação aí nas principais regiões, né? Só que ao mesmo tempo que esse clima é favorável, ele também é desafiador porque o excesso de, de chuva, por exemplo, aliado com elevadas temperaturas e umidade, isso favorece realmente aí o aparecimento de doenças. Né? Então, para o Brasil conseguir aumentar sua, ganhar posições aí no, mundialmente, eu vejo que o principal que os produtores devem fazer é, primeiro, entender melhor esse zoneamento climático, aí, as melhores épocas de fazer o plantio, é, utilizar as melhores ferramentas aí, que são as melhores é, sementes, a é, melhor genética, né? E aliar isso com o manejo de doenças e pragas é, adequado, né? Eu vejo que hoje, mesmo fazendo pulverizações aí excessivas que os tomateiros acabam realizando, muitas vezes não tem o efeito ou não tem o controle efetivo, né? Então, entender melhor esse manejo, fazer integração de ferramentas, não usar somente ferramentas químicas, mas colocar no sistema as ferramentas biológicas também, isso tudo vai, vai favorecer para toma, o tomateiro brasileiro ter melhores colheitas, ter melhores rendimentos e a gente conseguir subir no, no ranking mundial. Agora, gente, qual é a relevância do tomate no consumo mundial? Pensando no, no consumo mundial de tomate, eu acho que a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é a sua qualidade como um alimento, né? A gente tem que lembrar que o tomate é um fruto aí riquíssimo num antioxidante, que é o, o licopeno, que tem uma característica aí, alimentar realmente muito é poderosa para auxiliar na saúde humana, né? Então é um alimento que deve ser consumido, é recomendado o seu consumo aí com uma certa frequência, tem que fazer parte da, da salada, tem que fazer parte do prato de, de todos. Né? E isso faz com que ele seja realmente um dos alimentos mais consumidos no mundo. Né? Se, for, se a gente for pensar aí dentro dos alimentos hortícolas, ele vai ficar aí muito próximo da batata, que é muito consumida no, no países da Europa, né? mas ele tem uma relevância extremamente grande para o consumo mundial né e não somente para consumir salada né mas ele é extremamente versátil pode ser consumido via molho extrato até suco de tomate né até algumas batidinhas aí né que tem que faz uso de, de, de suco de tomate aí para fazer um drink então realmente é um alimento bem versátil sim e quais são os maiores consumidores do tomate no mundo pensando em consumo, né, em cada país, quem vai consumir mais esse esse fruto, os Estados Unidos, ele vai se destacar, né, principalmente pelo seu uso aí em molhos, né, os Estados Unidos tem as principais empresas hoje, principais indústrias aí, que que fabricam molho à base de tomate, então ele tá, se destaca muito aí por causa desse uso, né, mas outros países é, da Europa também tem um consumo altíssimo, outros países... É, que são grandes importadores aí do, do fruto de outros países, que são aqueles que não têm condição de, de produzir a própria Rússia também tem uma, uma importação importante aí desse desse fruto e todos é, utilizam bastante aí em seus em, em seus alimentos, né? Esse então o Bernardo Vieira ele que é gerente de produtos biológicos do grupo Vitia.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 Olá Lucas, muito bom dia, bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nesta quarta-feira o destaque fica para o contraste nas temperaturas no Brasil. Após o avanço de uma frente fria, uma região de alta pressão se estabeleceu na região sul. Essa região de alta pressão está associada a um sistema de ar mais frio, que já derrubou as temperaturas na madrugada de hoje. Algumas estações registraram temperaturas próximas dos 5 graus claro, de forma bastante restrita aos pontos mais altos. E os ventos desta alta pressão favorecem a incursão de um ar mais frio e úmido no leste de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Inclusive, as temperaturas máximas do dia serão amenas nestas áreas. No entanto, a forte massa de ar seco e quente ainda atua sobre a parcela central do país, mantendo as temperaturas elevadas entre o norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, norte de Minas, interior nordestino e a parcela sul da região norte. Nesta grande região, a previsão aponta para várias localidades registrando temperaturas superiores aos 40 graus e os índices de umidade abaixo dos 20%. Também há condições para que esses índices de umidade atinjam níveis críticos próximos dos 10% no leste do Mato Grosso, norte do Goiás e sul do Tocantins. De maneira geral, as instabilidades diminuem em todo o país. A frente fria continuará provocando algumas chuvas, mas nesta quarta ela estará mais deslocada para o oceano. Assim, as chuvas ocorrerão com menor intensidade sobre o continente e as áreas que poderão ter chuvas associadas a este sistema ficam no leste de Minas Gerais, Espírito Santo e sul da Bahia. Há condições também para algumas pancadas isoladas e mal distribuídas sobre o Goiás e norte do Mato Grosso. Já na região norte, as chuvas ficarão mais deslocadas para o oeste e na região nordeste o predomínio será de sol. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br agrotempo. Volto contigo, Lucas, e uma boa quarta! Muito obrigado pelas informações, seguindo em frente agora vamos falar sobre as exportações do agro é que a CNA divulgou os números das negociações do agronegócio brasileiro com o mercado externo. Estes dados mostram que os resultados melhoraram quase 27% agora no último mês de agosto. E quem explica melhor este cenário das embarcações agropecuárias é a repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. As exportações do agronegócio brasileiro cresceram 26,7% no mês de agosto de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. Puxado pela venda de soja, o setor negociou 10,9 bilhões de dólares ao mercado externo, de acordo com a análise da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. O avanço na vacinação e a melhora na expectativa de investidores e consumidores são apontados como os motivos para o crescimento nas exportações. No acumulado de janeiro a agosto, as exportações do agronegócio brasileiro totalizaram 83,6 bilhões de dólares, uma alta de quase 21% em relação a 2020. Apenas em agosto, a balança comercial do setor teve um superávit de mais de US 9 bilhões de dólares. A soja em grãos representou mais de 28% do total das vendas, com receita acima de 3 bilhões de dólares. Os números completos estão disponíveis no site do Portal AgroLink, ali no Imerlodete. Obrigado pelas informações, reta final do AgroLink News de hoje. Nós atualizamos agora os indicadores econômicos do arroz. A saca de 50 quilos do arroz irrigado está sendo vendida a R$ 79,84 em Paranavaí, no Paraná. Em Turvo Santa Catarina, R$ 77,55 é o preço do arroz. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, R$ 77,55, mesmo indicador. Já em Boa Vista, Roraima, R$ 75. Reais. Este é o preço do arroz. Com estas atualizações dos indicadores econômicos hoje destacando o mercado do arroz, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã.